A Escola Santa Catarina foi a grande vencedora do AgiTouch FSG. O game reuniu 31 escolas públicas e privadas de Caxias do Sul. Como premiação, os estudantes do terceiro ano do ensino médio receberam um cheque presente de 5 mil reais para ser utilizado na cerimônia de formatura. A escola recebeu uma TV LCD de 42 polegadas. A gente está muito feliz, né? Porque agora a gente pode ajudar muita gente que não tinha condições a fazer a formatura. Agora tem gente que pode participar. É um dinheiro que vai fazer diferença. Estamos muito felizes porque tira o mito da escola pública não chegar às finais. E nossos alunos, a gente sempre trabalha para a autoestima deles serem elevadas, que eles corram atrás dos seus sonhos. Então ver uma turma levando o nome da escola para o município nos deixa muito feliz e gratificante. Bom, a gente queria agradecer a FSG pela oportunidade de... Uh trazer uma atividade assim que proporcione lazer e conhecimento ao mesmo tempo para os alunos. A faculdade da Serra Gaúcha está se sentindo muito honrada, muito feliz com esse sucesso do agito profissional e essa inovação que tivemos no game da faculdade, que foi o Agitante. O Agitante envolveu aproximadamente 3 mil alunos do terceiro ano do ensino médio em duas fases. Na primeira etapa, os alunos fizeram uma visita virtual aos prédios da FSG e responderam questões que ajudaram na escolha da profissão. Na segunda fase, o game era com controle remoto. Um jogador por equipe controlava o avatar que percorria a FSG em busca das atividades, mas todos podiam responder juntos e acho que foi super importante, tanto porque ajudou o colégio também, a gente, a turma ficou mais unida também, juntou todo mundo, todo mundo foi batalhando pela mesma coisa, que era ganhar o dinheiro para a formatura. Todos os anos a FSG ajuda a galera do ensino médio a decidir a futura profissão, realizando o agito profissional. Os futuros vestibulandos participam de diversas atividades práticas e entram em contato com os cursos oferecidos pela faculdade. Eles podem participar de um circuito terapêutico na Oficina de Educação Física e Fisioterapia, reconhecer bactérias na atividade proposta pela Biomedicina e Nutrição ou mesmo participar de um júri simulado antes de conversarem com os professores do direito. Eu achei da parte da FCG um projeto bem bacana, poder interagir, interagir os colégios, ainda a gente vinha aqui conhecer os cursos. Foi um, um projeto muito legal, uma atitude que vai contar no futuro. porque acho que a maioria aqui, por ter visto, assim, conversado com os professores, assim, pode entender no futuro a vir estudar aqui. E uma coisa que eu acho bem importante eh, no, no relacionamento que, que a gente percebe aqui é o modo como os professores se dirigem aos alunos. A gente percebe que eles são bem afetivos e isso faz com que os alunos se sintam à vontade para perguntar. Se você ainda tem dúvidas sobre qual profissão seguir, venha conversar com os professores da FSG. Eles continuam disponíveis para ajudar na sua decisão.